Perseguidor, hein? Ó, oh. Tá voando, tá voando. Rapaziada, a gente vai ter que dar 300 voltas correndo aqui. Ó, vamos fingir que a gente tá de boa. Vou fazer ela esquecer, tipo. é, é assim que funciona Resident Evil. Faz os caras esquecer. O que? Não esquece! <risos> Beleza, rapaziada. Estamos aqui com Resident Evil 7. <risos> End of... O oh! que que acontece? Mais uma DLC de Resident Evil 7. Bom, pela imagem aqui temos a Zoe altamente petrificada Ou sendo tipo uma mutação aí Todo mundo tá sabendo disso E um senhor desconhecido segurando-a O que, que acontece? Vamos investigar, rapaziada there's cenas do resident evil 7 se você perdeu confira no canal do mesmo que é o aberginha Rapaziada, nossa, já vira pedra assim de cara, vale isso? Claro que vale isso? A here. Hey, What the a you her, right. Zoe Baker. HQ. Ai! Stop! Stop! Oh my goodness! Sorry! What the hell do they do to Rapaziada, o tiozinho ficou bravo, hein? Saiu socando todo mundo, será que a gente vai pegar as armaduras? Hum. Listen to me. We're here to help. <laughs> no, I don't believe you, boy. Tell me, what kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it! You think? I don't know who you people are. With all these monsters running around here. Tell me. Where'd they come from? It's not what you think. You don't understand! Well, I don't understand! You see that girl back there? Look! <clears throat> that there, my brother's little girl. My niece, you understand? Uh, uh, around here, uh, family uh, is a righteous cause. Uh, and you ain't gonna kill my family! <sighs> Now see, that ain't something I can abide. For fuck's sake, she's infected. She's dying, and we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. for I feed you two little friends outside, okay, okay. There's a cure. You're lying to me.. <laughs> Eu não estou mentindo, eu não estou mentindo Nós estávamos no caminho para tratamento E você isso quando provavelmente ainda esperando por nós Rapaziada, o tiozinho tá meio intolerante ali, deu uns bico meio... Rapaziada, rolando uma jantinha aqui, hein? Será que é o. O, é o da Dona Sebastiana da ainda? Então, se inscreve aí, tio. Beleza, temos a cura, alguém esperando lá fora. Rapaziada, antes de mais nada, vamos simplesmente ler aqui o arquivo que é bom ter informação. Aquilo que vi hoje não era um crocodilo. Tava checando as linhas quando vi que tinha pegado um. Aí puxei. Em vez de crocodilo, era, sabe, se lá o que, coberto de lodo com dentes e garras enormes. Sem me pegar. Mas quebrei os dentes do desgraçado antes que ele conseguisse Nunca pensei que veria com os próprios olhos É um maldito governo fazendo experimentos secretos nas pessoas e animais Não tenho dúvida Explica aqueles helicópteros Passando por aqui recentemente O que que acontece? O cara já estava de olho nos helicópteros e não estava curtindo isso Rapaziada, vamos só dar uma olhadinha nas family. Beleza, rapaziada Zoaram mesmo a Zoe Vão lá fora ver se a gente pode achar essa cura, hein? Vamos procurar pistas. Tranquilo. Primeiras impressões. Tem um cadáveres aqui. É o quê? Ó. O cara trega soco no cadáveres, tio. É nóis. VAP, beleza. Ó, tá rolando os itens aqui. Baú, negócio de salvamento. Fluido químico. Vamos investigar o baú pra ver se tem alguma coisa. Ó, tem um soco grego aqui, hein? Vale equipar. <risos> tem que equipar o um soco, tio. Ô, oh, meu Deus. Aí, aí passa mesmo, hein? Rapaziada, é gravadinho. Vap, tranquilo. Já estamos vendo que não tem arma O negócio é dar soco nos caras mesmo, tiozinho. É do mal no soco Soco Beleza, só tem esse caminho aqui Vamos atravessar vagarosamente a ponte Oh, meio de larva Nossa senhora, hein? Vale isso? Rapaziada, até larvita, hein? Pode ser combinado com fluido químico para criar um item de cura Que maneiro, hein? Comê-lo como está também recupera a vida Rapaziada, vamos combinar o amor aqui? Vamos simplesmente ver o que, que acontece Combination. Rapaziada, o cara fez um spray com uma lesma grega. Vale isso, tio. O cara é do mal mesmo, hein? Peraí, tio. Vale... Como é que é o negócio? Tá rolando uns um rugidos do mal aqui, hein? vai tomar no caneco! O quê? Hein? Ah, vale? Paca. O cara vai num soco, tio. É <risos> boxe, box, tio. Nossa senhora, é boxe internacional. Rapaziada, o cara arrebentou todo mundo, tio. O cara dá socão. O cara tá vivo ainda, hein? Oh, oh. Vamos se ligar nos jamb, tio Tem mais? Ixi! Rapaziada, o cara já, já ganhou de todos os atores e personagens desse jogo, pelo amor de Deus, hein? Ó, oh, que soquinho, olha o cabeção dele tremendo. Ó, ó, olha o gerb. Aí tremendo, direita e esquerda. Rapaziada, tem defesa. O cara é Balrog, tio. Vem, ó. Oh. Ó. Oh. Defendeu. Pap, manda. Nossa senhora! Que isso tio! Que amizade! Pera aí tio, vou devagar, hein? Oh, valeu um para cada um tio! Um para cada um! Oh, meu Deus! Aí roda hein! Mas o cara é muito do mal tio! Ó, oh. Que isso! Que falta de respeito para com o gameplay, hein tio! Oh. Soquinho do amor! O cara tá pressionado com a força desse tiozinho! Beleza! Rapaziada, não tem escopeta, não tem nada, tio. É soco no rim. Você é altamente treinado com o Van E Tchaknors, like ó. Ó. Oh, oh. Mostra pra eles como faz, Ó, tipo. oh, meu Deus. Beleza, rapaziada, pega um bonequinho secreto aqui, ó. Boxe Efígie de boxeador. Rapaziada, vamos, vamos, vamos ler esse negócio direito: Efígie de boxeador. Boneco sinistro usado em magia grega. Cada um no inventário concede um aumento de 1% ao seu poder no ataque. Rapaziada, tá lindo tio, tem um, um, um por cento a mais, eu vou achar altos boneco grego desse aí E a gente pode fazer um gameplay mais profissional ainda Ó, oh, centopeia, o cara come com bacon, tio. já tá no inventário ah, ah, ah. pois será que só tem esse caminho mesmo? É o único que sobrou né tio, oh meu deus Rapaziada, os itens é achar minhoca tio, achar centopeia e umas larvas do amor O cara é macho tio, não tem dessa não, oh, meu. acende a não tem como? Rapaziada, te... e aí? Pera aí, já é pelação, hein? O cara, o cara é do box mas também não, não vale pela assim, hein? O quê? Rapaziada, primeiras impressões: cara altamente seco, cura para a infecção, achamos já. What Rapaziada, ó, ó, ó, pega logo, tio! E aí? Pegão, pega, tá de boa. Rapaziada, o cara tá derretendo, hein? Não tem como sair pra lá não? Eu vou voltar devagar Vai vai dar, amor, tio Eu não tô vendo nada, tio Vale isso É box, tio, ó, ó o Jerby Dá o um Jerby só nesse lock, tio Ah, esse dedão, o senhor vai cair Rapaziada Ó, perninha boa, tio tem, Não tem brincadeira aqui não, hein Ó, tem, tem mais, hein Vamos <risos> ficar de perto, mais, hein, tio tá, tá pressentindo isso, hein <risos> Beleza o mesmo caminho o que calma ó oh, oh. de campana tio. Eu, eu, eu, eu. o que eles desviou Nossa senhora isso vai ter papo tiozinha aqui não tio só dentro do seu pulmão oh Nossa senhora que é, tio, pega essa safaninha so dele olha oh, a amizade aqui tio ai ir, vai ver que ta tá risco, esse tá mais arisco! risco oh, vai tocha <risos> Rapaziada, zeramos é um jogo no soco bicudo, tio Oh, meu Deus, vai isso Beleza, temos a cura, missão nova Voltar para a Zoe e curá-la Sim. Segundas impressões Sinistramente sinistro, então o barquinho aqui É a verdade O oh, mesmo caminhão da treta do Chris, hein O cabineiro tá ligado, se você assistiu aí o, o DLC do Chris Veja também, tio É emocionante Beleza, rapaziada, onde é que volta mesmo? Não tô lembrado não. Aqui foi de onde que a gente veio, tem que, tem que voltar por meio dessas... Ó, oh, é por aqui, tio, só pode. Passa pra esquerda, isso, caverninha. beleza. Como meu, que tá rolando mais carinha. você tá rolando? Ele deve não. ter um gigantão, hein? O um quê? Não, não, não. Corre, tio, olha o tamanho do crocodilo aqui, o caverninho nem viu. Rapaziada, pegando no fogo, tio, tira as zoe de lá. Não, não, não. Tira as tira as o quê? All right. Now just just let it work. Be careful, tio. Isso. Pois é, tá pegando fogo a casa, tio. É bom é bom sair. God damn it. Why Finally it worked. Wasn't Was it? It won't be enough. Ela precisa de uma dose completa Como é que é que não tem mais? There's mais na nossa base. Só me and e eu vou te levar lá, Desamarra o tio tio. O que? Não! Segura ele! Não tá solto caverninha, segura! Oh meu Deus, vale isso hein. Rapaziada, o, o tio não curti não hein. O que? Onde? Ah! Oh. <risos> Rapaziada, o cara voltou sua metade, hein. Temos um oponente altamente periculoso lá fora. E precisar de umas luvas de box mais profissional. Tira as oi daqui, pelo amor de Deus. Ai! Eu sabia, tio. Oh, meu Deus. Rapaziada, o tamanho do cara. Corre, tio. Vaza. Ei! aí? Rapaziada, tem como passar pela água, hein. É água. Ô oh Zoe, você tá gigante na minha frente, hein, Zoe? Yo, Pelo amor de Deus, hein? Poder poder. Beleza, tem o barquinho, tio. Pega é o barco, pega é do amor. Carcinho! Rapaziada, não custa nada disso, tio. Uh, oh. Ok. It's ok now, Zoe. Rapaziada, o bicho vai vir, tio. Ele, ele não vai deixar barato. Ele, ele é nadador profissional. Tô, olha lá, ó, ó. Olha o tamanho do tio, ué. Oh, meu deus do céu a nada engraçado beleza já estamos de volta aqui no pátano parte 3 outra vez em Ó, se inscreve aí tio Where rei o oh. rei o rei a base dos caras onde temos que achar o remédio, hein? Hum. Olha o tamanho disso. Looks like somebody that's good enough for me. Beleza, missão número dois. deixar a Zoe aqui. Ir em busca ao resto do remédio para curá-la. Curá-la? Eu pensei que ele ia deixar a ali. Oh meu Deus, vai, levar ela, vai ser mais mais difícil, hein? Em altos bichos capoeiristas e gregos. Você tá ligado que o tiozinho dá soco. Mas tá aparecendo uns inimigos muito mais potentes. Vamos ficar ligado, hein? Beleza. Até o momento esse Pantanal que tá de.. O quê? Oh meu Deus! Oh come on. Not now, Gator. Rapaziada, era pra tá de boa, tio. Tá começando. Calma aí, tio. Tô com a zoa, hein? Vou respeitar o gameplay. Nossa, crocodilo! Oh, meu Deus. Corre, tio! Ai, Tamo aqui, hein? Rapaziada, olha o tamanho do alligator! Rapaziada, tô calmo. Beleza. safe Bota ela no sofazinho, ela vai curtir, esse sofá. Aqui. Oh, minha aí curte, hein? Ó, oh, sabia, tio Fazer I'll be back with something to make you better. Beleza, salvamento VAP, tranquilo. Temos uma mangueirinha do amor, tanque profissional, barquinho do amor triplo, pneu podre, zoei no sofá, gravamento. Olha, é, tem nada aqui. Beleza, já estamos ligado que o cara não curte arma, tio. Não. O negócio dele é caçar inseto e dar voadona em todo mundo. Tem um alligator aqui, não é bom entrar na água. É mesmo? E sobrou-nos <risos> essa portinha do amor aqui. Ó, ó, ó, tá aberto. A pro... Oh, meu Deus. Proximo devagar para realizar uma eliminação furtiva. Rapaziada, o cara é do mal mesmo, hein? Tem como dar rocamboles no pescoço dos caras também? Ó, oh, ó. Oh. Vai! Rapaziada, rocamboles ah, de explosão. Rapaziada, para quem não conhece o movimento rocamboles, você tem que assistir o Far Cry do canal do Caverninha. Beleza? Aí você vai entender o significado do rocamboles. Tranquilo. continuando na história, rapaziada. tá rolando uma... Uma dentada aqui de, de crocodilo alligator. É verdade. Uns negócios altamente desconhecidos. Uma bacia profissional. E o tiozinho que acabou de ser explodido. Tranquilo. Rapaziada, tem mais ao redor. A gente vai ter que tipo Metal Gear aqui, hein, tio. Ó, ó, ó, ó. O negócio aqui é espionagem, tio. Os monstros em bobo, ó. Ó, ele tá sentindo o um cheiro, tio. Ó a carinha dele, ó. Ó. Ó, chega por trás, chega. só um Rock and no pescoço dele e já era, tio. E aí tio, está é de boa? <risos> Olha aí tio, de campana O oh, cara é muito forte tio Rapaziada, o que que acontece? Tá rolando um experimento aqui Esse é nada mais, nada menos que o guarda Frank Guarda Frank simplesmente foi eliminado oh, Outra larvinha aqui que os caras estavam estudando oh, O cara curte tio, ele come com limonada isso Tranquilo, tem mais um remédio aqui Não tem como pegar Uma bacia altamente suspeita e um cara vomitando ali atrás Tá tranquilo Pai, Tem como invadir esse... Computador não? Não, branca! Beleza, vamos continuar por aqui, ó. Ó, altas munições escopeta. O cara não curte, não curte, é soco. O que, tio? Perereca grega? Tem como matar ela também? Oh. oh meu Deus, quebra! Oh meu Deus! Como você é boa, hein, perereca? Oh. Rapaziada! Ah. Oh, nossa! Rapaziada, perereca grega altamente temida por todos os personagens do game. O tiozinho simplesmente explode ela no peito que? e é. joga futebol. Vale isso! Beleza! Oh, Meu Deus, ela viu! Corre, Ixi! Oh, ela viu, tio! Ô, oh, aí eu tô história, hein, tio! Agora eu quero ver seu cara mesmo! Peraí, tio, peraí, tá valendo não? Peraí, aí, é altamente perseguidor, hein? Ó! Oh. Oi! Tá voando, tá voando! Rapaziada, a gente vai ter que dar 300 voltas correndo aqui! Ó! Oh. Vamos fingir que a gente tá de boa, Vamos fazer ela esquecer, tio! É, é assim que funciona esse falo, faz o cara esquecer! O que? Não esquece! Ah, <risos> oh, meu Deus! E aí? <risos> o negócio corre mesmo, hein? Carzinho! Rapaziada, não esquece, não, hein? Beleza, dê uma volta e deixamos o loco para trás. Ó, oh, pega, é um pedaço de pau, o que é isso? Vai ter que quebrar no um soco, hein? A perereca tá vindo altamente veloz. Jervison, oh, quebra isso, tio. Jerba, ela tá vindo. Oh, meu Deus, a perereca. A oh, perereca se larga de ser louca, hein? Vamos largar de ser loco, hein, hein? Oh, meu vaza, como, como é larva. do jogo é do mal, hein, perereca viu, não curtiu caverninha não, hein, tio, pelo amor de Deus, hein Beleza, rapaziada, o que que acontece, o caverninha descuidou um segundo e se ferrou, vape Beleza, rapaziada, estamos aqui de novo para enfrentar essa perereca grega tripla, hein, ela pula e ela persegue, tio, infinitamente Ó, ó, cadê ela, ela tá de frente, tio, tem um pedaço de pau aqui que não deu nem tempo que caverninha que parte, Ela é altamente brutalizada, ó, ela tá ligada, tá de campana ali é gordinha, nível 30 Rapaziada, o que acontece? Vou ter que equipar esse pau grego, hein? Ó, não viu Não viu Beleza. É um bom sinal. Ah, é um bom Beleza, pegamos aqui, ó yeah. Já temos ela equipada, caverninha oh, meu Deus é, Era só pegar e bicar, hein? O caverninha pensou que tinha que equipar Mas não tinha, já equipa automático Rapaziada, tem como arremessar Vale isso, tio? Ó, ó Aí bica o zoinho Ó o sorriso com o gatão dela Ó o deitão <risos> Oh meu Deus, não deu certo! Corre de novo, tio! E aí? Oh meu Deus, trancou! Rapaziada, trancou! Oh meu Deus, trancou! Oh meu Deus! E aí, tio? perenecão gigante! Aí ah, você vai levar um soco no seu olho! Vai levar o soco no seu olho, seu hein! Oh! Ah, você é malheiro, meu tô Ah, marca não, tio? Tem como, tio? Tem como, o carro... O Outra? É mesmo. Eu tô bem, eu tô calmo. Rapaziada, o que que acontece? Ó, oh, tá vazando óleo, hein tio. Você tem que ir lá no encanador arremendar esse seu pescoço, velho. O que, que acontece tio? Tem que derbar no chão tio. Oh, meu Deus, você tem que pegar o pau de volta, hein. Rapaziada, não curti muito esse negócio não, espera que ele é do mal tio. Ô oh, meu Deus, soca isso hein, tio, ó. Oh, totalmente treinado, pode picudar qualquer porta. É soco tio, não tem nem bicudo. O cara, é cascadura. Rapaziada, antes de mais nada <risos> do boxeador do amor aqui, estamos ficando cada vez mais fortes Vamos, ah. volta ali Ó, ó, VAP